de Leblanc. Ah, tá banido, ah, porra Ficou então Perdemos? Mas está tirando, né, porra? Aí você não tá respeitando a história. Tem algum pique que eles usam aí na Europa que você não vê muito bem? E, cara, tem bastante, só que assim. Ah, é muito mais do meta, eu acho, velho. Eu não lembro de nenhum pique assim, tão específico daqui da galera, não. Que nem, por exemplo, na Coreia, tinha muito Mono ali, muito monotalon, tá ligado? Aqui eu não, não sei de nenhum pique não, mano. Vocês manjam? Vocês viram alguma diferença de pique? Eu contra o quê? Eu contra um Veigar? Veigar Fiddle Jungle. Pega o Cleanse no livrinho aqui level 6 e já era. Ah, ah, aí é foda. G N L G N L L. É pro player, né? Pro player. Sup da LNG. Será que ele joga de Yumizinha pra mim, pro meu EZ? Será? Será que ele lança uma meio Pra mim? Bem que lendo da hume não é tão bom, né, velho? O bagulho dela é depois. Cast MF, eu não vou jogar de Eu jogo de Z vários, velho. É uma das melhores a desse. O limitado em Tiago Sartori é o cateno, né? Tá fácil para ninguém, pô. Esse é bom demais, papo reto. Obrigado, obrigado. Tava precisando de um elogio desse. Na moral, tava baixo. Vou entrar o PGG aqui, vamos ver. Vamos ver o elo desses bestas aí, velho. Partida ao vivo. Cara, tão tudo Grão Mestre ali, hein, velho. Tô é demais. Olá, lá, Dark Passage, Min, GK Sports, LNG, TT, Will Raben. Will Raben? O cara é pro play, tá de Camer Top. E tem o Forgiven de Tristana? É verdade. É o for... Forgiven, né? É o Ah, ela estroi Eu amo um jungler, eu amo um jungler. Eu amo um jungler, que cara bom. Você parece muito namorada da Taiga? Pior que sabe que é o pior, eu namoraria a Taiga, mano. Não quero ser talarico nem nada. Ai, já que você falou que sou parecido, achei ela bonita. mal gatinha. O oh, que, que ele quis falar aqui, oh, chat? Que eu não entendi. O que, que o cara quis falar aqui? Pra eu carregar? O cara tá me pressionando, é isso? Cadê Flash? Anota. Porra, não tá anotando, cara. Anota aí, mano. Pode ser preguiçoso, pô. Ganhar milhões na China aí, anota. Fica muito fácil jogar stand-mD chefe, velho. Tô me sentindo muito confortável, cara. Muito confortável. Ai ai! Ai! Ai! Nossa, que pecado, hein? Ganha milho! Porra, por que que não luta antes? Ô, oh, Shad, ensina ele, pelo amor de Deus. O básico do, do Nautilus. Alguém pode ensinar ele? Tô gastando, tô gastando. O cara é bom. morreu não morreu velho oh forgive chutado forgive chutado Tio não, tio não, forgive. Tranquilo, vai dar tudo certo. Olha lá, lá. Ele tá louco, ele tá louco, ele tá louco. Nossa, ficou preso. Entrando o bom, hein, velho. Resto. Meu top não tá nada bom. O cara tem 354 stack já. Ele vai carregar o jogo de nada gets Aaaaaii Deu neutralizado para Evelyn Esqueci da... Esqueci que era é uma Evelyn, velho Esqueci que era é uma Evelyn Calma aí, calma aí na outilheira O que esse cara não, esse cara Vamos precisar do Trano pra matar esse cara Base. Deu por por hoje deu. Não, não é esse item aqui não, pô. Hum, vacilei, hein? Vacilei na itemização aqui, mano. É isso daqui, mano. Bandana de mercúrio. Fa farinha de mercúrio. Eu preciso. Esse jogo aqui. E Agora tô sem spell, né, velho? É hora de entregar o jogo. Vacilei duro aqui. É de papel. Nada de papel esse aí. It's fine, it knows bot with permacamp by trando and world players v2. Ele falou que eu perdi bot. Ele tem a pachorra ainda? It's fine, it knows lost bot with permacamp by trando. hahaha, <laughs> and world players v2. Mandei uma carinha feliz pra ele. <laughs>